E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco Hoje a gente vai jogar Left 4 Dead 2, dando continuidade aqui a nossa série Capítulo 1, Hotel, campanha... na verdade, campanha Shopping da Morte Capítulo 2, Ruas, Dificuldade normal, personagem Elis Tá o um mapa, né? Olha só. E o jogo tá legal pra caramba. A gente. Caralho, todo episódio vai começar com eles brigando, velho. Enfim, a série tá bem da hora, o primeiro episódio e o último episódio que rolou, a gente saiu do hotel, agora vamos ter que andar pelas ruas, como sempre aqui né, como sempre não, segundo episódio, vamos estar tá com as duas beretinhas e agora a gente tem um diferencial, que pode escolher o A12 ou a, a submetralhadora, vamos de 12. Ai, não morreu. Nossa, tá tancando bastante, não tá? Zumbis à prova de cubo. <risos> Enfim, galera. Já vai deixando o like, se inscreve no canal e vamos lá. Nossa, olha, ele tem bastante por aqui. Tem uns vindo ali pela esquerda, mas eu vou deixar para os colegas eliminar. Que é isso, gente? Me ajuda, pô! Que susto, mano! Um zumbi do meu lado. Porra, eles não estão me, me dando o suporte que eu preciso, hein? Nossa, olha aí. Sai pra lá, rapaz! Ô, oh, grandão! Sai daqui, cara. Uh! O golfo, cara. Quase que ele golfe em nós. Ó, um o vindo ali. Caramba, mano. Tá. Tá sinistro no lugar. Tá? Meu amigo. Cara, eles estão mais fortes. Help! É, é Ô, oh, louco! Sai daqui, cara! Oxi! Tá vindo de todo lado! Caralho, eu tô metendo bala na, na mina! Foi tá mal! Foi mal, Rochelle, foi mal! Caralho, viado! Olha quanto jogo golfe, golf, cuspidoras normal. normal. Vamos recarregar aqui, ó. Usa essa porra desse, dessa vida aqui, caralho. Deixa de ser gay. A gente vai deixar isso aqui pra trás mesmo. Bora lá. Gente, tô falando, isso aqui é, é, é adrenalina 24 horas. Deixa eu ver se dá pra pegar esse aqui. Tá pra catar. Ó. Opa. O em mim eu fui o contemplado, cara. É foda. Ele me escolheu. Tem um gofo aqui. Reloading Nossa, mais um suspidou Cuidado Nick Galera, tá pegando o Nick Nossa, mano Que agonia Nossa, tá vindo de todo lado. Puts, eu tô com a arma descarregada, mano. É foda, não é? Eu tô vendo que eu vou ter que ajudar muito meus colegas. A vida deles tá baixando muito rápido. A inteligência deles não, não deixa eles buscarem abrigo, evitarem os ataques Isso aqui é uma área de campanha né uma ala médica de campanha grenade <risos> Lança-granadas, viado. Que isso, gente? Uh, errei. Cara, tem que tomar cuidado com essa porcaria desse lança-granadas. Suspeito que é melhor eu ir com a 12 até. O cuspidor ah. Ele tá perguntando Como que eu matei o cuspidor Ah, é de boa Um carro um Carro de polícia Rosnado de gol Caralho <fixer> Vai pra lá, vai Uhul Galera Opa Eu que matei o esmagador, cara? Como assim foi o coach? Porra, nego, só roubando minha skill. Bora, galera, entre. Qual é, velho? Olha eu aqui, ó. Vixe, vai dar merda, vai. Vai dar merda, vai dar merda, vai. Todo mundo de boa. Vamos ser voz de esmagador. O de esmagador não, de. Putz, ele tá aqui. Ô, oh, porra! Que isso, galera? É o grandão. Mete bala, pô, mete bala, vai matar geral. Caralho! Foi mal, Kurt Caralho Um tanque Cara, eu já matei essa porra de tanque Mas ele não era grandíssimo, não, não era Essa porra eu Já teve uma vez que ele derrubou a equipe inteira cara, Comigo Cacete. Deixa eu recarregar minhas armas, velho. É, e tem golfo, né? Olha esse barulho aí. É isso, não tem nada pra cá mesmo. Gente, que loucura tremenda. Que carro lindo Ó, um jovem Cuidado Eita, porra <risos> Eu odeio ficar sem munição, na moral Caralho, ataque iminente De onde estão vindo? Puxa uh. Puta que pariu. Sai. Nossa, não dá pra usar o lança-granada. Ê, arma lazarenta. Essa que eu escolhi pra... Caralho, gente. Vou morrer. Olha só, mano. Eu fiquei cercado. E olha, e, e olha que eu tento sempre não ficar cercado. Ah... Gente, eu sempre tento ver de onde esses bichos estão vindo, para eu não ficar cercado. Tem um taco, adrenalina. Ai, que saco, gente, na moral. Pois é. Tá uma merda ainda com zombas. Eu não tenho ideia com o que quem tá vindo ali. Eu, eu tô tendo a leve impressão de que o, o meu lança-granadas não tá funcionando muito bem. Eu já senti o colega, né? É, parece que eles não estão vindo. E o Golf, gente? Como que eu vou matar esse Golf? Ei, tem uma bomba aqui. Vai para a bomba. Olha aí, Olha aí. Galera, olha o corte lá se fudendo Nossa, isso tá me deixando maluco Toda hora eu atiro no bicho e quem mata é outro Será que eu sou tão ruim de mira assim? É, tá explicado, né? Bora lá! Eu não gosto desse, som, eu não tô ouvindo nada. Olha só, não tô conseguindo acertar a cabeça do Tirão desse desculpete, não, não me acerta, hein? O que, que tem por aqui? Pílulas? Alguém quer pílulas? Acho que não. eu Corre, véi! Oh, acabei de. Eu fiz. Eita, covid vídeo braba. Oh, agora acertei. E aqui? Opa! Tem uma K quarenta e sete ali, mano. Eu não sei se vale a pena eu trocar. O lança-granadas pela AK-47. Será que vale a pena? Eu vou trocar porque eu não gostei de usar o lança granada cara. What the fuck? Galera. Galera, entra. Que isso, porra? O que, que foi isso? mal, cara. Eu atirei no você, mal. tô tentando atirar nos bichos. Porra, foi essa aqui que explodiu aqui, gente? Nossa, não tô entendendo é porra nenhuma, tá? Bora, já k 47 eu quero ver, cara. Porra, tem nego me acertando, na moral. Bora lá. Kit médico. Oh, é mano. O bicho me mandou a língua. Consegui escapar da Covid dessa vez. Ai ah, meu Deus! Vai pra lá, rapaz. Será que é aqui, não é um grandão? E o que é? Ah, não. É só um zumbi numa roupa médica. Cara, olha o tanto. Bora, galera, bora avançar. Nossa, não tô matando ninguém, gente. Oh. Eles tancam? Um tiro de 762? Não. Oi, Qual é, velho? Ah, Ajuda, gente. Putz. Foi mal. Eu tive que botar fogo em vocês. Era... Vestido. Era necessário, cara. <risos> Caralho, eu tive que tacar fogo neles. Mas e aí? Como é que ficou lá, eu acho? Não! Sai daqui! Sai daqui! Uuuuuuuuuu! que pariu! E aí, gente? Cadê vocês estão tirando em quem? Tem zumbis lá embaixo. Aí, eles vão subir, né? Eles vão acabar chegando aqui uma hora, então é melhor matar logo. Gente, peraí, peraí, peraí, para de atirar. Cara, tem uma bruxa aqui, viado. Olha ali pra... É uma mulher pelada. Pelada não, só com as roupas de baixo, né? E aí, gente, vamos mexer com ela? O que vocês acham? O que a gente faz? Putz, ela foi lá pro caminho nosso. Bora descer bala? Opa! A mall. What do you say we meu Deus. É, aquele corte, né? Olha que doideira, pessoal. Caralho. Tem uma bruxa aqui, viado. Olha onde já é que eu tô, tô na sirene... na... na viatura. L L não ir por Reloading. Que isso, velho? Por que, gente? Não tem como tancar ela? Qual é, mano? O que, que eu vou fazer agora? Fudeu. Pessoal, olha que doideira. Tinha um tanque aqui, viado. E apareceu novas armas, ó. Katana. Agora apareceu essa teco, teco aqui, ó. Boa pra caralho, M16 no lugar da K. E eu vou pegar essa teco-teco, na moral. Ok, pessoal. A gente já pode continuar o nosso vídeo. Coisas que a gente já aprendeu. Não mexa com a bruxa. Não pode morrer <risos> o, Não sei se é só a bruxa que mata Porque os, os meus colegas eles caíram já Talvez a bruxa ela mate o que é isso gente? Você tá Talvez seja a bruxa que mata na hora né Tem essa Eu não lembro da bruxa matar na hora na moral Aqui tá a loja de armas. E cada jogo parece que, que é diferente. Cada vez que você passa é diferente. Os itens mudam. Os monstros mudam. Interessante isso, tá? Beleza. Essa loja de arma que eu já conheço, eu sei que você pode quebrar aqui. Ó, Porra. beleza, vamos curar aqui. A vamos se curar, né? A gente se cura, tem kit ali, cara. Bora ver se eles vão pegar. Ah, tem mais. Curar o coach. Tem mais dois ali. Bora curar a galera, senão. Vamos se fuder, né? Valeu. E o último é pra mim. Ok, ó. Tem armas aqui 12. Fale com o dono da loja de armas. Hey, laser here. Mira laser? Ó, coloca uma mira laser aqui no, no, no, no fuzil. Nem, nem precisava, né? Uma SCAR um, AK M16. Ó, esse rifle aqui, cara. Qual que é a desse rifle aqui? Tem mais munição? Cadê o rifle que eu, que eu larguei, gente? Caralho, 30 bala, mano. Enfim, bora ver isso aqui. E olha só um cara viciado em açúcar cara cuidadodo com as drogas crianças então a gente vai a gente vai ter que buscar o refrigerante desse gordo Será que é aquela loja Save for less? Save for less. Salve por menos. Leite 2,99, ovos 0,99, pão 2 por 1, um, todo dia. Cerveja 3,99, 6 6 garrafas, será? Bora lá, gente. Olha o refrig. Sai de cima da... Sai de cima daí. Gente, o que, que eu faço com esses caras? Cara, ferrou Ô louco, vai, vai... Será que vai ficar vindo pra sempre? Foi mal, Nick. Cara, ferrou, como é que eu é não... velho? Qual é, velho? É, o rifle é, é limitado no tiro, pô. Não, não é pra vocês, tudo. Isso aqui é arma de precisão. Eu tô achando que eles não vão parar, cara. Porra, mano, não posso pegar arma com, com esse treco na mão, né? Puts. E agora, galera? Cara! Que doideira, mano. Na moral. Olha essa porra desse caminhão. E... Ei, caralho. Sai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai, sai. Vaza. Mete o pé. Sai daqui. Ups. Ai, não dá. Eu preciso de cobertura, galera. Esse é o filho da puta Bora lá, né Gente, que coisa de maluco esse jogo Na moral Olha, a gente encostou no fio aqui No tempo de morrer Opa Pô, é, mano O bicho tá vindo sem braço Eu na cabeça para matar, velho. Opa! Oh! Uh -huh. Será que a gente vai conseguir melhorar a nossa precisão? Oh! Uh -huh. O bom é que ela tem uma penetração, né? Pode ter uma fila de zumbi, ela penetra, cara. É isso aí, somos um, somos um bom penetrador. <risos> Opa! Caralho, quase matou o Rochelle. aí, é, eu acho que eu peguei o jeito de desviar do esmagador, hein. É só ir pro lado. Reloading. Reloading. One of those leaping on your back bitches is around. Yeah. Reloading. Cara, essa pistola é muito bruta. Bem di bem diferente da, da de 30 balas. Nossa, parece que ela é um só, mesmo que pegue no peito. Só que ela não é tão precisa também. Dá, dá pra entender porque... A Desert, não sei se vocês sabem, ela é uma bala de ponto 50, cara. Hum, hum, hum. Ué, viado. Sa sai daqui, velho. Uma bruxa, cara. Uma bruxa, mano. E agora? O que, é que nós vamos fazer, cara? Olha ela lá. Eu não quero nem passar perto dessa bruxa. Ele chamou ela de puta. E a Rochelle falou: Cara, seja legal, chame ela de bruxa. <risos> eu também não tenho muita coisa contra ela, não. É só você não mexer com ela, né? Hey, the Mas será que não dá pra gente matar ela, gente? Cara. Cara, eu quero matar essa bruxa, na moral. Como eu quero matar essa bruxa? Mas eu não. Cara, eu não vou fazer isso. Cara, vai dar merda. <risos> <risos> oh shit! We made it! Ah não, o Curt matou mais zumbis que eu, cara! Eu matei 186 só. Ó, oh, mas o, no tanque aí oh, eu dei muito dano, hein? É porque o Hamelé, né, cara? Eu peguei essa arma aí de precisão. Você com a arma de precisão, claramente, você vai matar menos. Porque o jogo, ele manda horda. E a horda, né? Você já sabe. A horda é um monte de zumbi junto. Você tem que ter uma metralhadora para você matar mais. Eu simplesmente eu, eu amei jogar com fuzil de precisão. Amei. Rifle de precisão, sei lá. Fuzil, é fuzil de precisão. Mas. Eu vou pegar um. um rifle de assalto. É, mano. O Coach ficou na minha frente, essa. E galera, parando pra pensar. Ó, aqui tem um Mi-16. E tá até com, com, com mira laser. Pena que não vai dar pra gente usar ela no próximo episódio, né? Porque ela some. Não adianta, ela some, cara. É, infelizmente, a gente vai voltar do próximo episódio a gente vai ter que contar com a sorte pra ver quais armas vão estar tá aqui. Ó, oh, isso aqui é um scout? É um scout. O mata-pongo. Haha, <risos> que da hora. Então, nos fudemos com a bruxa. Nos fudemos com o tanque. Descobrimos que todo jogo é diferente um do outro. É, os inimigos mudam. Tu tudo muda nisso aqui, velho. É simplesmente muito lazarento, né? Nickzão. Rochelle, Cote eu e eu. O... Wells. No próximo episódio estaremos aí junto de vocês. Pra passar de mais uma fase da campanha do, do shopping, né? Essa é a campanha do shopping. Não se esquece de deixar o like. Não se esquece de se inscrever no canal. E comenta alguma coisa legal aí, cara. Valeu. Até a próxima. Tamo junto e fui.